Fim de semana com recordes pessoais, superação de limite, SP City e muito mais. Solta a vinheta aí. Fala galera, meu nome é Alex Akira, gente nova aqui na área do Corrida Perfeita. Isso aí Alex, Provavelmente, obrigado Farofa, provavelmente vocês vão ver muito essa latinha aqui nesses vídeos. E eu tô muito satisfeito e muito honrado de fazer parte dessa família aqui. E vamos começar com um resumão da semana que teve principalmente SP City, né, Faro? Isso, a maior, né, a segunda maior maratona do Brasil. A... É a maior maratona de São Paulo. De São Paulo e a, a terceira do Brasil, a terceira da América Latina. Pois assim, é. <risos> Acertou demais, não é pouca coisa não, viu? Então, e o corrida perfeita teve lá e fez bonito, viu? É, mais de 60 alunos participaram na meia e na maratona. Muito recorde pessoal. Muita animação, pelotão sub-4, e nós vamos contar tudo isso hoje aí, né, não, Alex? Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e compartilhar com a galera que corre todo esse resumo semanal. E você que tá escutando aí nas plataformas de podcast, segue, sei lá como é que é a plataforma que você usa, diga <risos> Spotify, bota o um lembrete aí para quando sair o resumão e outros conteúdos, você tá atento aí no Corrida Perfeita. É isso aí, Alex. Isso aí. E não esquece de cadastrar também no Corrida Perfeita, aplicativo Corrida Perfeita, que é muito importante pra gente, hein? É, vambora. É, o nosso aplicativo agora tá com a função gratuita. Se você quiser experimentar, entra lá, baixa e nem fazer parte do clube. Apple Store e Android. Isso. Então vamos começar falando da SP City, que foi a maior maratona de São Paulo, a segunda maior do Brasil, como o Farofa falou, e a terceira maior da América Latina. É, o grande campeão masculino foi o Samuel Ribeiro, com um tempo de 2 horas, 26 minutos e 40 segundos. Veloz o bicho, hein? É, foi... não foi uma prova tão rápida, não. Deve ser uma prova que não deve ter uma premiação muito boa. Normalmente a galera da elite anda mais rápido um pouquinho, mas campeão é campeão, né? Não é dessa aí. E no feminino foi a Flávia Aparecida de Moraes, que finalizou a prova em 3 horas, 20 minutos e 49 segundos. Isso aí, é a prova feminina também foi bem disputada. Eu acompanhei um pouquinho dos resultados online. E a Flávia parece que ultrapassou aí a primeira colocada nos... A que estava em primeiro, nos últimos quilômetros. Fechou a prova em primeiro aí. Parabéns, Flávia. Parabéns, Samuel. Sem dúvida. E parabéns também para os nossos 60, mais de 60 atletas Corrida Perfeita, que para gente, com certeza, foram os grandes vencedores dessa prova. É, eles tiveram presentes e quem teve presente lá também foi o nosso CEO, o Thiago, que ele tem uma palavrinha aí para vocês e ele vai contar a experiência de como foi participar dessa prova aí. Solta o vídeo aí, Pois é, pessoal, nós tivemos presença na SP City 2142K em São Paulo, num momento incrível e histórico para o Corrida Perfeita. Né? Foi a primeira vez em que nós colocamos uma estrutura própria de apoio pós- prova para os nossos clientes. né Cada vez mais esse movimento que nós estamos fazendo de trazer mais experiências presenciais ao nosso trabalho que nasceu online. Começamos com os treinos, piloto em Brasília, agora São Paulo também começou a acontecer, e a primeira vez, foram outras oportunidades, que nós já tivemos estrutura mais de parceiros, agora nossa. E foi incrível, nós tivemos cerca de 60 clientes na prova, participando, correndo, 21, 42. Olha esse fotão que fera que várias pessoas, o bom de azul do Corrida Perfeita invadindo a Avenida em São Paulo. Foi muito legal mesmo, conectar as pessoas... Todo mundo contar histórias ali de como foi seu desafio, sua superação, os treinos, estarem juntas comemorando, celebrando, se ajudando durante a prova, né? Porque nós tivemos dois pelotões: o pelotão sub-1340 com o professor Gustavo e o Pelotão Sub-4, que foi esse grande pelotão aí com o grande Elton Adriano, bariátrico maratonista, que teve um papel incrível. A gente prestou uma puta homenagem lá para ele, foi bem legal, bem emocionante. Então, enfim, foi uma baita experiência e o Corrida Perfeita vai continuar repetindo isso. Tem de Floripa agora, maratona de Floripa com a galera também, lá vai fazer algo parecido. Né? E sobre a prova em si, a Maratona de São Paulo, o pessoal da Iguana aí, eu quero desejar meus parabéns. Pelo que eu vi na prova, foi uma baita estrutura, baita organização. Só escutei elogios é, dos treinadores, dos atletas, quanto ao percurso, quanto à disponibilidade de água. Enfim, sobretudo durante a prova, o fechamento de vias foi tudo um pecado pelas informações que eu recebi. Né? Talvez tenha tido algum problema, que a gente não saiba durante a prova, mas, no geral, conversando com pessoas da o Corrida Perfeita e outras que eu conhecia e encontrei durante a prova, o pessoal do Strava estava por lá também, Rosana, um abraço para ela, só elogios. Então, galera, SP City incrível, recomendo a todos aí que faça o um ano que vem e venha para a BSB City em Brasília também, que é meia maratona, em 6 de novembro, que o Corrida Perfeita vai estar com a sua estrutura própria também nessa prova, beleza? Tamo junto, se você é de fora, cai para cá, que vai ser uma baita oportunidade de turistar em Brasília também. E além da participação dos nossos alunos do Corrida Perfeita no USP City, também teve participação no, na meia maratona da... Chapada dos também Uma dura lá, prova de larga, 4 da tarde, na seca aqui do Centro-Oeste. Pois é. E tem foto lá no nosso Instagram, viu? Tem fotinho lá da galera que foi pra Tanto para a SP City, tanto com todas as provas aí do Brasil e principalmente essa galera da Chapada que fez bonita aqui também. Aí não é pouca novidade não, viu? Nesse final de semana agora, a gente vai estar tá na Chapada dos Viadeiros em Goiás para participar da prova Bota para da Olímpicos. O farofa vai estar tá lá. Para lá eu e o Andrei vamos correr a meia maratona da Bota para Agradecer A galera da Olímpicos que convidou a gente. E vamos registrar tudo e trazer para vocês aqui, como é que foi essa prova, né? Então, segunda-feira, provavelmente, mais novidades aí do Bota para Correr. E os alunos do sul do país, especialmente lá de Florianópolis, a gente tem uma novidade muito legal também, que na Maratona Internacional de Floripa, a gente vai ter uma estrutura lá própria. Pois é, Corrida Perfeita vai estar lá, com uma estrutura bem legal para todos os alunos. Só aluno? Sim, só aluno, pô. Então se inscreva você viu? Pô. para quem é aluno do Coisa Perfeita, vai ter essa estrutura lá em Floripa e com a tenda, provavelmente um cafezinho da manhã, alguma coisa do tipo, a gente vai divulgar isso nos nossos grupos. Se você é aluno do Coisa Perfeita, não está no grupo do Telegram, não está é, olhando aí seus e-mails, fique de olho aí que a gente vai mandar as informações. Lembrando que essa prova é uma prova muito rápida, é uma prova bem legal assim, para quem quer melhorar o tempo na maratona. E infelizmente as inscrições já acabaram, então só para quem está inscrito, é, curtir lá o, a, meia maratona, a Maratona e a Meia Maratona Internacional de Florianópolis. Então se você é aluno Corrida Perfeita, pode ter certeza que você vai estar tá mais aconchegado aqui com a gente, porque a gente vai ter nossa estrutura própria lá. É, o professor Marcos vai falar. Outra novidade também agora, não é uma novidade não, mas a gente tá, já está fazendo isso. Treinos presenciais em Brasília e em São Paulo todo sábado. Isso, a gente estreou agora esse sábado. Aproveitando a SP City é, São Paulo, fizemos treino no Ibirapuera. Em Brasília tá rolando todo sábado aqui no Parque da Cidade, na nossa sede. Você não tá nos grupos normalmente quiser saber mais sobre esses treinos, é só ir procurar a nossa gestora de comunidade a Rosaura que ela pode te ajudar. E tem foto também lá no nosso Instagram para você ver que uma galera já tá curtindo, já tá fazendo esses treinos presenciais, que é muito legal, viu? Destaques do Corrida Perfeita agora para vocês, viu? Como falamos, a gente teve muitos participantes, muitos alunos lá no SP City. E um dos destaques foi o Elton Ribeiro, que é o conhecido como bariátrico maratonista. Ele puxou o pelotão sub 4 horas, foi isso? 4 horas na maratona. Levou muita gente que tem essa, esse número em mente aí como recorde. Né? Um número muito almejado por vários maratonistas. Ele levou a galera para isso, foi, correu com um balão. <risos> é, a gente registrou tudo. A galera... Conseguiu, a grande maioria chegou junto com ele lá no, no final e bateu esse sub 4 horas aí. Parabéns e, ao Welton. E a gente fez uma homenagem para ele, né? É, o Welton que é, começou a correr com corrida perfeita, ele não corria antes, nem nada, e veio treinar com a gente, conseguiu fazer, já tem 3, 3 horas e 19 na maratona, e resolveu montar esse pelotão, essa, essa ideia dele a gente apadrinhou, e trouxe ele com a gente aqui, conseguiu levar a galera pro Sub 4 aí na Maratona de São Paulo. A gente fez uma placa, uma homenagem para ele também, né? Sim, deu uma plaquinha, o pessoal estourou o champanhe lá no final <risos> e ele tá, tá, de parabéns. Vamos gravar com ele aí, né? Demora sim, sim, poder sim. Ele contar como é que foi esse Sub 4 aí na. Né? A Maratona de São Paulo. Se liga só nos conteúdos em destaque nas nossas redes sociais na última semana. Curte só. Nós relembramos o bate-papo delicioso que a gente teve com a ultramaratonista da seleção brasileira, Ellen Deluc. É, eu conversei com a Ellen, eu, o André e a Ellen. A Ellen está se preparando para o Mundial de Ultramaratona. E acho que agora, dia 20 e pouco de agosto, esse mês. E tem um cortezinho que a gente botou lá no nosso Instagram. E também tem o podcast completo, se você quiser, né? Tá tanto nas plataformas de podcast quanto no nosso YouTube. História fantástica da Ellen que começou a correr com 41 anos. Né? Então assim. Não desculpa. tem idade para começar. Não né? tem desculpa para ninguém. O que mais que temos aí, Alex? Os nossos CEOs, o Andrei e o Thiago, deram dicas infalíveis para você que não tem tempo para treinar. Aquela desculpinha que não tem tempo para treinar, é. todo mundo tem tempo sim, viu? Ele tá lá no nosso YouTube, tá um corte legal, um bate-papo deles dois, dando dicas de aí como aprimorar o tempo para treinar. O nosso CEO, o Andrei, também explicou as diferenças entre os treinos de tiro e os treinos intervalados. Tá lá no Instagram esse daí. Esse aí foi um corte de um podcast que a gente fez também, que foi um bate-papo bem descontraído só na galera aqui do CP, e ele explicando como é que são os tipos de treino né, o que, como que funciona o tipo de treino Então você que só põe o tênis e sai pra correr Pô, esse podcast é fenomenal para tirar várias dúvidas Clica aí, o link tá na descrição e Vai pra lá pra saber mais No Instagram também a gente fez um mini carrossel Onde a gente citou quatro pilares De como ter uma corrida eficiente É isso aí também, né? Se você não anda é do corrida perfeita Clica e vem que a gente vai te mostrar o que é corrida eficiente É só uma degustaçãozinha né? o que tem lá é, no Instagram Exatamente viu? E se você é aluno Corrida Perfeita, você não tem só o benefício da saúde, não. A gente separou alguns descontos, algumas promoções que tem direito a cashback também. É isso aí, se você é aluno um Corrida Perfeita e ainda não usa o nosso cashback, está perdendo tempo e dinheiro, né? Pois é. Então você clica aqui no link, tem um link aqui na descrição, onde explica como é que você usa é, suas compras de tudo, tá? A gente vai dar algumas dicas aqui do esporte, mas você tem posto de gasolina, farmácia, você pega esse dinheiro e desconta da sua mensalidade aqui no Corrida Perfeita. Posso ler aí as promoções aí, Alencio? Pode, à vontade. Então, vamos lá. Centauro com promoção de até 65% do dia dos pais. Ó. Eu sou pai, por favor. Eu queria que meus filhos estivessem vendo aí me dessem vários vários para eu correr. Então, dia dos pais, a gente separou aqui o Nike Revolution 6 com 40% de desconto. Está saindo por 229,99 E com isso ainda tem desconto né, no cashback aí de pra devolver algum trocado aí para você. O Tênis ex, ex gel na Góia, 4, com 20% de desconto por R$ O Mizuno Wave Creation, 23, com 11% de desconto, saindo por R$ 1.059,99. Isso tudo na Central. Na netshoes é, temos promoção de até 70% também por dos Pais. E aí, aí o Alex selecionou aqui uma jaqueta da Mizuno, que está saindo por R$ 151,99, com 33% de desconto. É, estamos... Então, corre para presentear seu pai. Teu filho, tu acha que ele vai? Vai não. <risos> e, eu, e olha só, se você quer esses descontos, vem para o Coisa Perfeita, né? Entra aí, clica aí, perfeita.com/clube e vem fazer parte aí para poder aproveitar. E agora, para finalizar o nosso resumão da semana, inspiração da semana. A gente separou o depoimento aqui do Marcelo, que ele fez a sua primeira maratona sub-4 horas após seis maratonas, pois é. Curte só o depoimento que ele mandou pra gente. Obrigado, agradeço muito a você que me acompanhou nesse ciclo, também ao professor Marcos que me deu muita força e dicas na prova. E ao Corrida Perfeita, que depois de seis maratonas, sempre quebrando, chegou meu sub 4. Muito obrigado a vocês de coração. Show de bola, né, cara? Cara, seis maratonas, seis ciclos de maratona é difícil, cara. Eu já fiz algumas e não é pra papel, não. Eu ainda não fiz nenhuma, não, mas tá na minha lista, viu? Seis ciclos de maratona, bem. Deu certo, sub 4, Vou comemorar Marcelo agora é hora de baixar tempo, hein? É um, sei lá, sub 3,30. É. E outro depoimento aqui que a gente selecionou foi do Frederico Henriques que fez a S21 Niterói em menos de uma hora e meia. Se liga só nessa foto com o filhote e no depoimento que ele deu aqui pra gente. Enfim, fechei esse ciclo. Em alguns momentos não consegui treinar direito por conta dos imprevistos normais da vida, Covid, trabalho, família, viroses, além de ter ficado meses parados por conta de cirurgia. Mas, de qualquer forma, eu me dediquei e treinei duro sempre que possível. Entrei para o Corrida Perfeita em novembro de 2021, após completar meia maratona do Rio em 1h40. Hoje, fiz em menos de 1 hora e meia. E também eu corro muito mais leve, sem lesões e motivado por sempre sentir evolução. Muito obrigado. É isso aí, parabéns, Frederico. Foto com o filhote aí. É uma maratona, meia maratona forte pra caramba, 4h12, é, é pra qualquer um, não. E você vê que funciona, né? O cara tá aí, entrou em novembro de 2021. É, recente, pô. É, nem um ano, pois passou 10 é. minutos na meia. E 10 minutos, né? Pouca coisa não, viu? Tem muito, mais nesses 10 minutos aí, pô. de 1 hora e quarenta pra uma hora e trinta, são 10 minutos de é. Pois é. E agradecer aí, né, todo mundo que teve na SP City, especialmente ao Elton, e, né, foi trabalho árduo dele aí, de sub-4, chegou chorando. Então, meu agradecimento especial a ele nesse resumão aí. E a todos os alunos, Corrida Perfeita também. A gente não esquece de vocês, não, pô. Se você não faz parte de Corrida Perfeita, corridaperfeita.com.br, quiser um postinho especial, baixa nosso app lá e usa as ferramentas gratuitas que a gente tem. E vem treinar com a gente, vamos correr, boa semana. É isso aí, valeu, Alex. Valeu, Farofa. Até mais, obrigado. Essa latinha aqui vai estar muito com vocês ainda, hein? Valeu, obrigado. Valeu, Marcos. Parabéns aí. Valeu.